Olá! Para exportar dados do Cielo para o Mendeley, primeiramente você tem que acessar o site do Cielo. Feito isso, você pesquisa o artigo desejado. Bom, agora você deve escolher os artigos que deseja exportar. Seleciona os desejados e clica na folhinha, que é para exportar os dados. Feito isso, você escolhe o tipo de dado RIS e exporta ou a página inteira, ou a seleção, ou todas as referências. Bom, no caso, vou exportar apenas a seleção. Agora, vamos abrir os dados exportados no Mendeley. Para fazer isso, você clica em Add Files e procura na página, na pasta salva, os dados exportados. Escolhe o dado exportado e clica em Abrir. Pronto. Bom, é isso e obrigado.